Na beira do mar Canta Na beira do mar A noite Era de lua cheia E no Lave nossos pés com suas águas sagradas. Ajude, Mãe, seu povo aflito que deposita no seu mar todas as dores, buscando dias mais bonitos. Ó oh, grande Abá, Senhora das Profundezas, ensina seus filhos a nadar na correnteza. Ilumine nosso coração com o azul de Suas águas, faça brilhar. A sua estrela em nosso caminhar, o a mãe sereia, o dofiada. E meu ponto me dê suas bênçãos, me ajude a